Honrarei, porém, os que me desprezo serão desmerecidos. 1 Samuel, capítulo 2, versos 29 e 30. Salmos 89 As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pois disse eu, em a tua benignidade será edificada para sempre, tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo... Fiz uma aliança com o meu escolhido, e jurei ao meu servo Davi, dizendo: A tua semente estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Selá. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, a tua fidelidade também na congregação dos santos. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos e para ser reverenciado por todos os que o cercam. Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu, Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti? Tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, Tu as fazes aquietar. Tu quebraste a Raabe como se for a ferida de morte, espalhaste os Teus inimigos com o Teu braço forte. Teus são os céus, e Tu é a terra, o mundo e a sua plenitude Tu os fundaste. O norte e o sul tu os criaste, Tabor e Irmão jubilam em teu nome. Tu tens um braço poderoso, forte a tua mão, e alta está a tua destra. Justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som alegre, andará, ó Senhor, na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo dia, e na tua justiça se exaltará. Pois tu és a glória da sua força, e no teu favor será exaltado o nosso poder. Porque o Senhor é a nossa defesa, e o Santo de Israel o nosso rei. Então falaste em visão ao teu santo, e disseste, pus o socorro sobre um que é poderoso, exaltei a um eleito do povo. Achei a Davi, meu servo, com santo óleo ungi, com o qual a minha mão ficará firme, e o meu braço fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei aos que o odeiam. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Porei também a sua mão no mar, e a sua direita nos rios. Ele me chamará, dizendo, Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Também o farei meu primogênito mais elevado do que os reis da terra. A minha benignidade lhe conservarei eu para sempre, e a minha aliança lhe será firme. E conservarei para sempre a sua semente, e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos deixarem a minha lei, e não andarem nos meus juízos. Se profanarem os meus preceitos, e não guardarem os meus mandamentos. Então visitarei a sua transgressão com a vara, e a sua iniquidade com açoites. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei pela minha santidade que não mentirei a Davi. A sua semente durará para sempre, e o seu trono, como o sol diante de mim, será estabelecido para sempre como a lua e como uma testemunha fiel no céu. Selá. Mas tu rejeitaste e aborreceste, tu te indignaste contra o teu ungido. Abominaste a aliança do teu servo, profanaste a sua coroa, lançando-a por terra. Derrubaste todos os seus muros, arruinaste as suas fortificações. Todos os que passam pelo caminho despojam, é um opróbrio para os seus vizinhos. Exaltaste a destra dos seus adversários, fizeste com que todos os seus inimigos se regozijassem. Também embotaste o fio da sua espada e não o sustentaste na peleja. Fizeste cessar a sua glória, e deitaste por terra o seu trono. Abreviaste os dias da sua mocidade, cobriste-o de vergonha. Selá! Até quando, Senhor? Acaso te esconderás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Lembra-te de quão breves são os meus dias, porque criarias debalde todos os filhos dos homens. Que homem há, que viva! E não veja a morte. Livrará ele a sua alma do poder da sepultura? Selá! Senhor, onde estão as tuas antigas benignidades que juraste a Davi pela tua verdade? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, como eu trago no meu peito o opróbrio de todos os povos poderosos, com o qual, Senhor, os teus inimigos têm difamado, com o qual têm difamado as pisadas do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre! Amém, e amém. Salmos 17 Ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto, atendam os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me, e nada achaste, propus que a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir, inclina para mim os teus ouvidos, e escuta as minhas palavras. Faz maravilhosas as tuas beneficências, ó tu que livras aqueles que em te confiam dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na sua gordura se encerram, com a boca falam soberbamente. Tenha-nos cercado agora nossos passos, e baixaram os seus olhos para a terra. Parecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa, e com o leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém derriba-o.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 porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, a minha bondade não chega à tua presença. Mas aos santos que estão na terra, e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão aqueles que fazem oferendas a outro Deus, eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice, tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos, e sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção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 Ó oh, fiéis do Senhor, cantai a sua glória, dai graças ao seu santo nome, porque só ele é poderoso e digno de eterno louvor. Aleluia! Salmos 14 Disse o Nécio no seu coração, e não há Deus. tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimentos que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo, como se comecem pão, e não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres... Porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, oh, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Salmos 3 Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Selá. Porém tu, Senhor...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 Mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. Querido Deus, entregamos em tuas mãos todos que em nossas famílias se encontram doentes. Acreditamos que você é nosso curador, nosso grande médico. Que você seja o conforto de nossos familiares que estão sofrendo fisicamente agora. Toque-os com suas mãos curadoras, Senhor. Envie sua palavra e cure estas doenças. Deixe seu poder curativo fluir através de todas as células de seus corpos. Pai amoroso, também pedimos que você cure os membros de nossas famílias que estão sofrendo emocionalmente. A aflição deles não é física, mas sabemos que eles também estão sofrendo. Dê-lhes conforto, Deus. Dê a eles a paz que transcende a compreensão. Cure o coração deles, Senhor que pode estar cheio de raiva, ódio, contenda, amargura e falta de perdão. Limpe suas mentes de qualquer dúvida, ansiedade ou depressão. Renove neles um espírito pacífico, Senhor. Amém. Salmos 8 Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra! Salmos 9 Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Por quanto os meus inimigos retornaram, caíram e pereceram diante da tua face, pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa, tu te assentaste no tribunal, julgando justamente, repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente, ó oh, inimigo, acabaram-se para sempre as assolações, e tu arrasaste as cidades, e a sua memória pereceu com elas, mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos. Pois quando inquire do derramamento de sangue, lembra-se deles, não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor, olha para minha aflição, causada por aqueles que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte. Para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião, e me alegre na tua salvação. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez, enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. E Gaiom, selá. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgados os gentios diante da tua face. Põe-os em medo, Senhor,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 Salmos 19 Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo, e se alegra como um herói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 e permanece eternamente, os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é de mostar do teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guardo teu servo, para que se não a senhoreie de mim. Então serei sincero, e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Salmos 20. O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário, e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas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 Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos. Salmos 71 Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça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 Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Salmos 15 Senhor, quem habitará no teu tabernáculo?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 Quem faz isto nunca será abalado. Salmos 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, são nossos os lábios, quem é Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados me levantarei agora, diz o Senhor, porei a salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada sete vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração os livrarás para sempre. Os ímpios andam por toda parte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 A sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Senhor Deus, buscamos o Senhor através da oração, porque acreditamos que o Senhor cuida de nós e traz a paz no meio da nossa família. Pai amado, obrigado por renovar nossos corações e mentes.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 E conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos. E vê-se em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 138 Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei. E renderei graças ao teu nome por causa do teu amor e da tua fidelidade. Pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondeste. deste me força e coragem. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor. Pois saberão das tuas promessas. Celebrarão os feitos do Senhor. Pois grande é a glória do Senhor. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes. E de longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústias. Tu me preservas a vida. Da ira dos meus inimigos. Estendes a tua mão direita e me livras. O Senhor cumprirá o seu propósito. Para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos.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 Os que odeiam ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o seu tempo seria eterno, e o sustentaria com o trigo mais fino, e o fartaria com o mel saído da rocha. Senhor meu Deus e Pai, oro pela essa pessoa que necessita de uma cura interior e física, e acredito que hoje ela, vai receber sua vitória em nome de Jesus. Tu és o médico divino, tu dás a vida e a vida em plenitude àqueles que te buscam.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 Só Ele sabe o que há é preparado para cada um de nós. Basta que a gente confie e tenha coragem de esperar a vontade de Deus se cumprir nas nossas vidas. Vou orar para a sua vida. Senhor, obrigado pela alegria de saber que temos um dono que nos comprou e por isso não somos vendidos. Ajuda-nos a expressar nossa gratidão em serviço fiel e dedicado à Tua causa. Por Jesus. Amém.